empresa, quando pensa em inovação, tipicamente ela está pensando em melhorar os seus processos, ela está pensando em prover melhores uh, serviços e produtos para os seus clientes e em se relacionar melhor com esses clientes, utilizando novas tecnologias e iniciativas de transformação digital. Um governo tem que pensar exatamente da mesma maneira. Quando a gente fala de inovar no setor público, a gente tem que ter em mente que quando a gente consegue, por exemplo, fazer com que um pai ou uma mãe,